Fala galera, é o seguinte, vocês pediram muito Marinal, tá aqui Porque agora é a hora de aprender como esse cara pensa, né Vamos tentar entrar na mente dele e ver como que esse cara pensa nos ataques dele Agora, aqui, no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera É o seguinte, vocês queriam muito Marinal, eu trouxe aqui pra vocês E a ideia é o seguinte, fazer aí com que esse cara mostre pra gente como que ele pensa Eu sei que é meio difícil, o cara é, é absurdo, mas... Vamos tentar entender como ele fez o ataque dele. Marinal, valeu, mano. Obrigado por estar aqui comigo. Tamo Opa, junto. Desculpa aí por atrapalhar o treino junto. um Não, pouquinho. Tamo tá aqui na cara da NTZ, né? estava é, treinando. A gente tava treinando hoje à tarde. Essa foi uma das, uma das guerras treino que a gente fez. Aí eu costumo ir pra guerra treino com as minhas contas. Eu ataco eu mesmo, só pra, pra testar. e Testar os layouts, né? É, exatamente. Esse layout, Show. na verdade, esse é um layout do, layout do Tribe Gaming. É, que a gente também A gente pratica nos, nos layouts Dos, dos adversários Para saber como é que eles configuram as, as vilas E ter mais ou menos uma ideia quando a gente for enfrentar eles A ideia é boa, né? Para poder saber como atacar eles E saber como eles pensam na montagem também é Para vocês poderem atacar também exatamente. Maravilhoso esse, esse layout você atacou como? Você com aéreo, terrestre? O que você é, esse daí aprontou? eu fiz Eu fiz Lalum né? O Lalum está um pouco diferente para ser executado no CV13 Do que era no, no, no CV12 né? Porque agora tem ah, tem que neutralizar a rainha junto com a heroína Então É isso que eu ia falar, tá dando trabalho um pouquinho tá, tá assim. Agora o, o suicide geralmente tem que pegar Um dos dois né? E outro pega a rainha outro pega a heroína né? com, com os heróis E depois eu tô optando por pegar a, o, o outro herói com o drag elétrico Acho que tá um pouco melhor né? Até porque Boa. o pessoal tá botando muita besta solo E é, é um pouco É um pouco chato Pra para pegar com o esqueleto porque é a, a Besta Solo mata todos os, os, os esqueletos, então o Dragaleta -é tem uma condição bem melhor. Melhor, né? É, é assim. vou mostrar como é que foi, então vamos aqui lá, essa base tem heroína exposta, né? não muito exposta, mas tá, tá aqui nessa Dá ponta, pra chegar nela, né? então o, o foco, é, é, geralmente o Lalundo cv 3 vai ser executado dessa forma, você faz um suicide e pega ou a rainha ou a heroína, na grande maioria das vezes a, a heroína tá mais exposta. O pessoal tende a proteger um pouco mais a rainha, porque ela tem mais dano. Sim. Então aqui eu vou fazer um suicide simples aqui. Ei, por cá. Por é. quase, quase a três ideia era pegar ali. a heroína junto com a inferno. Show. Né? Abrir abri é. aquele pedaço ali É, aqui, exatamente. Pegar essa lateral aqui. E agora... Ó. Eu então veio ali eu usei pra, o rei, pra congelei, né? quebrei. Aí eu vou pegar hum, a heroína dele. É, vou direcionar aqui. Peguei a heroína vou usar a minha heroína para pegar. A heroína é também importante, ela ela não tirar o castelo, tá? para não encher o saco. Ah, não pode ter um castelo com um, um bruxo, alguma coisa assim. Atrapalha Às vezes, o castelo, muito. Né? É, ele, ele vai pro canto, daí depois tem um pouco de mais dificuldade para matar com o drag elétrico. Sim. E aqui, como eu, como eu pretendo abrir o dirigível aqui no meio, para pegar a rainha dele, eu vou soltar a heroína para pegar essa defesa aérea. Ah, né? porque sim. Aí direciona aqui a parte de baixo, que não vai ter nada aqui em cima. Porque se, se eu não soltar heroína para pegar essa defesa aérea, ela vai ficar irritando o elétrico, que tá aqui no Sim, meio. Sim, claro, vai então, ficar batendo de longe. É, exatamente, aí eu pegando toda essa parte aqui de cima e essa besta no modo solo, vai facilitar. Facilita pra você. É, então ó, vou pegar aquela parte ali. você leva tudo, né? É, aí, eu limpou tá toda a parte forte. de cima e agora tá, é, é, eu... é, tá direcionado. Outra coisa que eu tô fazendo no Lalum, eu não tô levando clone na maioria das vezes. Hum, tá. Porque o pessoal tá botando besta sola, essa base, tá vendo, essa base tem 3 uh -huh. besta solos, é uma configuração normal, o pessoal tá botando besta solo e caveira terrestre para defender de, de mineiro, para defender tá muito de, forte, de, de né? Imagina que, que vem, as, né? É, são as trocas mais fortes do, do momento, mas isso aqui facilita bastante o drag elétrico, porque não tendo caveira aérea para distrair ele, e a grande maioria dos castelos também não é dando mais, o pessoal tá botando bastante golem de gelo, sim então o drag elétrico aqui no meio, ele, ele não precisa clone. Tá. Não precisa de clone porque passa, ele passa. sozinho consegue passar. Chance, Antes o pessoal Pega do... tudo de longe. É. Ainda mais com o pessoal botando caveira aérea. E porque eu não, não levei clone? Porque eu preciso bastante gelo porque o drag não vai pegar o disseminador. Tem um aqui e tem um aqui. Ah, sim, sim. Então vamos supor que o disseminador tivesse aqui, por exemplo, um retal dispersor, eu poderia até levar um clone. Sim, porque sim. daí como eu vou pegar o disseminador, eu não preciso de gelo depois. Sim, claro. Então eu estou optando por, ao invés de, de levar o clone, eu tô optando por levar um monte de gelo uhum. E agora eu vou dropar, vou sair dropando por aqui O Soldado Dirigível lá, Tá meio de frente com o Dispersor Né, mas eu posso uhum. congelar Então não tem Sim, tanto claro. problema Vou dropando aqui pro, baixo, pro baixo É, aí aqui ó, eu congelei e agora eu vou dropar a Fúria E vou dropar o Veneno em cima da Rainha left pra limpar toda aquela Sim, parte tudo ali. Né? É, e aqui vai ser o posicionamento que eu vou errar aqui ó Aqui eu vou errar o Tempo do Poder Guardião porque vai ter o Tornado atrás da Torre do Mago é, uhum. Tem um tem um certo bug, não sei, dessa é, depois dessa atualização eu tava tava treinando bastante esse, esse tipo de, de ataque O guardião tende a ficar mais com o drag elétrico, tá? Ele tá meio estranho Então quando faz esse tipo de suicide drag elétrico, vai para um lado e o balão vai pro outro né? tem que, Eu fiquei com medo aqui do drag, do, ó, eu eu nessa posição drag, né? eu fiquei com medo do guardião não hum, acompanhar o, o, o balão E vir com o drag elétrico Então eu antecipei o poder uhum, Porque sim. vamos supor que nessa posição... O, o balão acelerado viesse por CV ia sair e do raio de proteção do, do, do guardião, então Não eu antecipei. Teria. Só que daí apareceu uma, o Tornado. O Tornadão. É, até por conta de proteger o Disseminador. Aí eu vou acabar perdendo todos os dons aqui nesse no, Na explosão, né? É, na explosão. Nossa, que dor. Aí, aí eu perdi tudo, mas tem bastante... O final e o Dragletic ficou vivo. O Dragletic ajuda planejar. demais, né? É, aí acabou se ficando uma loucura aqui no Nossa, final, mas. doideira. É, mas eu consegui finalizar. Ainda tinha ali a aceleração? É, até acabou sobrando essa aceleração. Usei que doideira. E é assim que eu estou executando o Lalu em cb 3 está bem mais complicado de fechar. Mas como eu tenho muito mais besta solo e caveira terrestre. Dá para tentar. É, exatamente. É, principalmente com, com o drag elétrico. Né? O drag elétrico no meio da vila ali ele está ele tá conseguindo é, limpar Limpa bastante. Limpa muito, né? Sim, e Cara, sem clone. Que esse daí foi meu, meu, meu ataque nesse leão. É, eu vi que a gente, você foi por um caminho e você viu que ia dar ruim no momento ali você teve que dar uma, uma modificada no eu, ataque, eu, né? eu tô prestando bastante atenção nisso daí com relação ao guardião ficar junto com o drag elétrico, tá? Isso é uma coisa que tá atrapalhando, não sei se eles mexeram na inteligência do guardião, isso não acontecia no CV12, uhum. ele, ele, a tendência é ele acompanhar mais os balões, mas aqui se tem o um posicionamento do, do drag elétrico, ele vai pra uma lateral e ele vai junto com o drag elétrico. Tem que ficar ligeiro. Aí eu, eu acabei... Me equivocando ali no poder por conta o posicionamento do, do, do Tornado, mas ainda consegui fechar. Isso é uma coisa que você tem que ficar muito ligado, porque você tem que adaptar o ataque no meio do caminho ou mudar é, ele se precisa exatamente. pra poder dar PT, né? É, é por isso que, que a gente tá, tá treinando bastante esse, é tipo, esse, esse tipo de improviso, pra saber o que fazer caso as coisas não, não dê muito certo. Maravilha, show de bola. É isso, É um ataque muito forte, mas tem uma dificuldade hoje em dia, né? Mas você tá conseguindo lidar com ele de boa. É, sim, eu tô, eu tô é, treinando bastante... E é, um, é um ataque que dá para ser executado em, em, em alto nível, sem dúvida é um ataque que eu vou utilizar Vai usar caso, um dia é, caso, eu, eu, caso eu ache uma, uma base que se encaixe bem, eu vou eu vou executar também. Aproveitar a galera muito forte com ROG e Miner e Yeti, pois é. e aí galera é, se prepara é, para eles e deixa para você o caminho aberto. É, exatamente, <risos> e, e, e, essa, essa é a minha ideia, o pessoal se defender de terrestre e eu... Esquecer, eu, deixar, eu, é, aí o, o Marinal seguinte, vem de, de fininho é, e leva exatamente. a vida. É assim que funciona, né? Sempre nas, nas guerras. Show de bola, mano. Cara, boa sorte aí na, na busca do Mundial, mano, na qualificatória. É como obrigado. o Bernal disse. Eu falei, vai muito, mundo pro, vai para muito a Polônia Ele falou, não, eu vou só uma vez esse ano. Falei, é, ah, aí sim. Pois é, esse ano temos que é ir né uma vez e já, já ir pra Alemanha. Já. Eu já ir pra final, não sei se Show. vai ser na Alemanha também. É isso aí. Mas... Vai dar, aí. vai dar bom. Que tudo dê certo para lá esse ano. É isso aí. Bom, galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou aí essa série do, dos jogadores até aqui da NTZ. Tem mais ainda por vir aqui, então fiquem ligados que tem muita coisa legal. Os jogadores aí que estão treinando aqui na NTZ eu vim invadir pra trazer pra vocês e deu muito bom. Então é isso, Marinal. Obrigadão, Marinal. Tamo junto. Valeu, tamo junto. Nos vemos, quem sabe, aí na gringa, no Mundial. Então é isso. Tamo junto, rapaziada. Valeu, falou, fui!